Oi, bom dia! Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube que fala sobre como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que tomar refrigerante, bebida alcoólica e sucos artificiais, dependendo do organismo, pode aumentar os quilos do seu corpo. Exatamente! Tomar refrigerante, bebida alcoólica, sucos artificiais, dependendo do organismo, pode de certa forma, aumentar ou não os quilos do seu corpo. Isso depende de organismo o organismo. Por exemplo, o, o, o antibiótico... Tal... Pode ter um efeito, um efeito... Assim, em mim, mas pode ter um efeito diferente nisso. Por exemplo, pode, dar de, pode ter efeito colateral de ânsia de vômito em mim, mas em ti pode não dar efe, efeito colateral, mas só dar um pouquinho de caganeira então mesma coisa emagrecer um organismo é diferente do outro